com vistas à revisão das metas do programa Mais Luz para a Amazônia estabelecidas pela resolução homologatória 2891/2021 para as distribuidoras Energisa Mato Grosso, Energisa Tocantins e Energisa Rondônia. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 2, processo 202277 Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, C3EG. Em fase do auto infração número 8, 2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 3, processo 500. 500. 500. 2022. 73 Recurso administrativo interposto pela empresa paraense de transmissão de energia SA, ETEP, em face do despacho 2387-2022, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, (SRT). diretor Fernando. Item 4. Processo 485000000186202044. Recurso administrativo interposto pela Rio Negro Centrais Elétricas Ltda. em face do despacho 1867/2022. Emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. Diretor de Francisco Baze Almeida. Item 5. Processo 48.500.021.63.2021.55. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás em face do despacho 1343-2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setor Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. O diretor Elvin Neves Guerra não passa parado do sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 6 é o processo 48.500.0049.70.2021-11, pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Eletrificação de Braço do Norte, a CERBRA Norte, em fase da resolução homologatória 3.124.2022. Vamos ao sorteio.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 72-2022-06, pedido de, de reconsideração interposto pela Eólica Serra do Gentil do Ouro, S.A., em face do despacho 2.675-2022. É, vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 8, processo 48500002905201847, termo de intimação número 8-2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG, que cientificou a usina termelétrica Cambará SA da possibilidade de aplicação da penalidade de revogação da autógrafa da usina termelétrica Cambará. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 9. Processo 45 2022 46 Autorização para a campanha Energia Renovável S.A. A CERN. Implantar e explorar a central geradora termoelétrica CEDRO. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 10, processo 48.500.0054.18.2010.89 e outros. Recomposição do prazo de, outorga da, de autorização das centrais geradoras eólicas. Ventos de Tianguá, ventos de, de Tianguá Norte, vento Formoso, ventos de Parazinho, ventos do Morro do Chapéu. Serra de Santana 1, Serra de Santana 2 e Serra de Santana 3. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 11, processo 48.500.0022.76.2020.70. Alteração de características técnicas da central geradora eólica Ventos de São Ricardo, 11. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 12. Processo -2022 21 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da MEI-7, Energia LTDA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Cuiabá-Norte. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo. Item 13, processo 48500007676 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, seja CGT EletroSul, das áreas de terra necessárias à implantação da subseção eólica é, Cochila Negra. No sorteio. O diretor Giacomo. 14, processo 48, 500, 0, 0, 7, 9, 39, 2022, 12 declaração de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, Eletrobras, CGT, EletroSul, das áreas de estão necessárias à implantação da subestação elevadora Cochila Negra 3. Do sorteio. Diretor Fernando. Item 15, processo 48500007881202207, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energisa Tocantins, distribuidora de energia SA, das áreas de terra necessárias à impl implantação da subseção Gurupi 3. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 16, processo 48.500.0079.12.2022.11. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Equatorial Pará, distribuidora de energia S.A. Das áreas necessárias à passagem da linha de distribuição, subestação Novo Progresso, projeto Tocantinzinho. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 17, processo 4850079 2022 81 declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia, das áreas internas acessadas à passagem do trecho da linha de distribuição Uruguaiana 5, Uruguaiana 1. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 18, processo 48.500.007988.2022.47. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da Gavião Real Transmissora de Energia LTDA, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Itacaiunas, na Cidade Nova Itupiranga, na subestação Itacairunas. Itacaiunas. Perdão. Vamos sorteio. Diretor Giacomo. Item 19. Processo -16 08 Declaração de utilidade pública para fins de instituição serviço administrativa em favor da PEC Energia SA. Das áreas que necessárias a passagem da linha de transmissão Serra da Palmeira, Campina Grande 3. Vamos ao sorteio. O diretor Giacomo. Item 20, processo 48.500.58.2022.205. 20, Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 12.252.2022, que trata da declaração de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Morada do Sol 5 Energias Renováveis SA, das áreas necessárias à implantação da linha de transmissão UFV Morada do Sol, subestação Lusiana. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. item 21 é o processo 48.500.000.45.07.2022.41. Será distribuído ao diretor-relator sorteado anteriormente, o diretor Ricardo Lavalato Tini, tendo em vista o artigo 8 da norma de organização anel nº 18. O item 21 é o requerimento administrativo interposto pela Opt -Gera SA, em face do despacho 2713-2022, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente em face do auto de infração nº 15-2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG. Esse, então, foi o diretor Ricardo. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 41ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.